É porque a porcaria do Bayern mandou 8x2 no Barcelona Porcaria entre aspas, né? No caso, é porque é um time muito bom Mas 8x2... A, a gente ganhou? A gente perdeu? A gente... a gente ganhou ou perdeu? A gente perdeu, né? A gente... Não, a gente ganhou, né? Eu não sei A gente perdeu ou ganhou? A gente perdeu? A gente ganhou, né? Derrota, tá escrito aqui eu não conheço esse jogo, Anitta. Né? Eu sou novo. Me ensina.